Fala pessoal, meu nome é Yuri e hoje vou falar sobre mais uma das riquezas do nosso imenso Brasil, o turismo brasileiro. Inscreva-se no canal porque trarei mais informações sobre o nosso querido Brasil. Em outros vídeos falei sobre algumas das diversas riquezas que nós, os brasileiros, possuímos. Eu começo com a minha pergunta clássica e gostaria muito que você refletisse sobre ela e respondesse depois de assistir a este vídeo Por que um país tão rico igual o Brasil tem um povo tão pobre igual o brasileiro? Pense sobre isso e responda essa pergunta. Vamos juntos tentar encontrar a resposta. Turismo no Brasil. Algo impressionante e altamente rentável, tanto para a União quanto para quem trabalha na área? Hum... Geralmente, o turismo é relacionado com lazer e entretenimento. Mas você já parou para pensar no que o turismo gera para a nossa economia? Você sabia que o Brasil é a 11ª maior economia de turismo do mundo? Qualquer turista que viaja dentro do Brasil ou que vem de fora conhecer o país movimenta a economia brasileira, porque as pessoas utilizam os serviços quando se hospedam em hotéis e pousadas quando alugam carros, compram artesanato, alimentam-se nos milhares de restaurantes e lanchonetes que existem no Brasil. Você sabia que no Brasil, 45% dos automóveis alugados prestam serviço ao turismo? Sabia que o setor hoteleiro consome cerca de 68 produtos de diferentes indústrias brasileiras? Sabia que há 58 redes hoteleiras no Brasil, consomem mais produtos elétricos e eletrônicos do que muitas cidades brasileiras. Sabia que a indústria gastronômica gera mais de 1,5 milhão de empregos e no total gera cerca de 7 milhões de empregos diretos e indiretos e que o setor de artesanato movimenta mais de 40 bilhões de reais por ano? Sabia que por causa do turismo, o Brasil tem o terceiro maior mercado de aviação regional do mundo e que o turismo garante cerca de 3,7% do PIB do Brasil? O Brasil é uma potência em diversos campos. É o primeiro país do mundo em recursos naturais e o oitavo país no mundo em recursos culturais. No setor cultural, temos diversidades impressionantes. Por exemplo, a diversidade étnico-racial. Segundo o Ministério do Turismo, a população de negros e pardos, quando condensada, representa 54,9% da população. Isso dá mais de 100 milhões de pessoas dessas etnias. Temos cerca de 305 povos indígenas identificados no país e mais de 200 línguas indígenas faladas. Atualmente são reconhecidas pelo Estado brasileiro cerca de 3.200 comunidades quilombolas e as mulheres são as que mais representam a força do trabalho no segmento do turismo brasileiro. O turismo movimenta cerca de 8.3 trilhões de dólares no mundo e, no Brasil, nos próximos quatro anos, segundo o Ministério do Turismo, tem-se a estimativa de que o setor gerará cerca de 20 milhões de empregos. Estima-se também que, no ano de 2017, os brasileiros gastaram em torno de 19 bilhões de dólares para destinos internacionais. E os gringos deixaram no Brasil em torno de 5,8 bilhões de dólares, o que representa um déficit de 13,2 bilhões na balança comercial. Isso porque o Brasil é eleito o país número um em atrativos naturais. Será que ser o primeiro em recursos naturais é o suficiente? Claro que não. Precisamos melhorar a igualdade econômica entre os brasileiros. É uma minoria bilionária e uma maioria miserável. É provável que, ao se melhorar a igualdade econômica entre o povo, diminuindo a desigualdade social e se investindo em educação de muita qualidade, os índices de violência diminuam também. Porque violência não se resume a pessoas assaltando, roubando, batendo e matando, estuprando e sequestrando as outras pessoas. Talvez o desvio de dinheiro público seja maior entre todas as violências. Voltando para as notícias boas, você sabia que a jornalista carioca Ana Dweck criou o blog Viajar Verde para a troca de informações e ideias sobre turismo responsável no Brasil e no mundo? E ganhou o troféu de ouro como a melhor influenciadora digital do mundo no turismo? E vamos falar de mais uma coisa boa. Eu fiz arvorismo, algo que eu nunca tinha praticado. Gravei algumas cenas para você assistir e, quem sabe, dar algumas risadas. Assista ao vídeo, inscreva-se no canal e lembre-se de apoiar o turismo nacional e não se esqueça de responder a pergunta clássica do início do vídeo. Um forte abraço e nos vemos em um próximo vídeo. E hoje eu vou fazer arborismo. Para quem não sabe, o arborismo é você caminhar sobre as árvores igual Tarzan fazia, com a Jane e a Chita. É minha primeira vez fazendo arborismo é, Eu nunca fiz isso antes Então você vai acompanhado de um equipamento de segurança Tem isso aqui E pau na máquina, mano Eu vou tentar gravar o vídeo Conforme eu for caminhando lá, mas eu tô morrendo de medo E, e eu sou um cara corajoso, pode apostar Esse obstáculo que a gente passar aqui É mais tranquilo Mas os últimos três que a gente fez são obstáculos muito, muito avançados, de um nível muito avançado para profissional, para super profissional. E realmente não dava para usar a câmera, entendeu? Mas nesse caso aqui, esse que é o penúltimo, é mais de boa. Então a gente consegue usar a câmera. Mesmo assim, eu vou tentar dar um panorama aqui de onde a gente da altura que a gente está. São mais ou menos uns 80. 800 metros de altura, não é mentira, não é tudo isso não, mas vamos uns, uns uns 20 metros de altura assim, do chão e não é fácil não, para quem nunca fez isso antes mas é tipo estilo Se Chosnega Silvestre Stallone coisas do gênero, coisa para macho e é coisa pra gente corajosa é. Chegamos. Cheguei. Tô com a minha equipe de soldados molhada aqui, ó. Minha equipe. Agora a gente vai descer de tirolesa. Ainda bem que eu trouxe a minha fralda. E hoje vou usar bastante porque. Eu só fiz isso quando eu tinha 14 anos de idade no acampamento de escola. Mas agora os 45 é muito diferente. Tá né? ok? Olha lá, ok, ok. Quem, como é que ela chama? Lídia. A Lídia é a primeira. Vai lá, Lídia! Adeus! Aê! Agora o papai da Lídia. Como é que se chama o papai da Lídia? A Dilce. Esticou. Tchau. <risos> Tchau. Ele vai descer no cacete e Aquele <risos> oh, é pesadão, cara. Ai, ai. Maria Isabel. E agora, a Maria Isabel, se preparando para descer na tirolesa. Esticou? Esticou? Esticou. Adeus, lá vai. Ninguém grita, né? Não, o pessoal tem é corajoso pelo isso. Só vai ter um Tarzan aí no meio, tô achando, hein? É, graças a de Deus. Olha só, de Deus. como. É que, olha como... Ah, como é que ela chama? Alice Alice. Ela vai para o País das Maravilhas É de tirolesa Alice, se preparando Tá nervosa Olha para a câmera Pá, De repente ela olhou para a câmera tá Adeus, tchau. Lá vamos nós Lá vai ela Uhul. Pegou palpitando tá, Ok. Só falta esticar esticou, sentou. Lá vai ele. Uh! Pronto, Sim, estou pronto. Agora sou eu, é a minha vez. Depois de passar vários obstáculos, 20 metros de altura, enfrentar gaviões, águias, pássaros, superman, vou descer na tirolesa. Preparem seus corações, porque talvez seja a última vez que vocês me vejam falando com vocês. Porque tudo pode acontecer nessa tirolesa a tirolesa da garganta, do dragão. Companheiro Yuri no arvorismo, é isso gente aí. boa, tudo vai dar certo lá embaixo. O nosso freio, seu Lázaro, seu Lázaro. 25 anos de Parque Maeda. 70 de idade. 70 anos de idade, Mais o homem é um gorila. Trovão. Por. Vamos lá. Aí. Vou só com uma mão, né? Com uma mão, calma aí. Ok, pessoal. Eu tô morrendo de medo. Ainda bem que eu trouxe a minha fralda. Subiu. Tô sentindo minhas pernas se levantarem do chão sozinhas. Eu estou praticamente levitando. Uau! O Edilon está tentando fazer tudo o que ele pode para me salvar. Mas, talvez seja muito difícil. Sentou. Sentei. Esticou. Estiquei. E... Tchau Adeus Só vou eu galera Nossa senhora eu tô rodando Eu tô rodando Não! Uau Foi uma loucura Foi impressionante Não era pra eu ter rodado Mas eu rodei Mesmo assim eu consegui Uau Eu venci Somos nós muito obrigado pela companhia de vocês.